Boas tardes. É um grande prazer estar aqui e de uma forma muito breve falar delas iniciativas que estão se se tornando um pouco de realidade no Brasil. Em Brasil não temos o colégio, mas temos a Federação Brasileira de Associações Bibliotecárias, e instituições e que é membro da IFLA e que desde o início abraçou este tema para introduzi-lo em nosso país e uma das primeiras ações foi elegir o tema ODS para o nosso Congresso que se realiza a cada dois anos e que este ano terá lugar de 16 a 20 de outubro na cidade de Fortaleza. Eu invito a todos a participarem. Só para mostrar que o start do tema em Brasil está sendo dado pela Febab e lo, os determinantes que que nos levaram a a começar com esse tema são, acima de tudo, a própria representatividade da Febab e sua missão, né? Por ser membro da Ifla, de estar participando ativamente de reuniões e sempre dos congressos, estar sempre eh, conhecendo e discutindo os temas da IFLA. E também uh, a participação da presidente da FEBAB em todos os congressos da IFLA, desde uh, o último em, em Ohio e também de Sudáfrica, e nos, nos taleres BSLA em Panamá e do International Advocacy Program em Montevideo, né, que, que tiveram um papel decisivo através das... De uh, e ferramentas que IFLA fornece de introduzir o tema. E também pelo fato de a ex-presidente da Federação, que sou e também a presidente da Comissão de Propriedade Intelectual e Acesso Aberto e Direitos de Autor da FEBAB, que é Sueli, a cheira da e falar né, Temos esta proximidade com a Federação então, e com a IFLA, e isso facilita bastante eh, a discussão do tema. Nosso grande desafio é que somos o único país na la América Latina que habla português, isso se constituiu em um grande desafio para a FEBAB, porque a tradução dos materiais se converte em imprescindível e ajuda a muitos outros países da comunidade de habla portuguesa, que são aproximadamente 280 milhões de, de, de hablantes de português e é a quinta língua mais hablada no mundo, a terceira mais hablada no hemisfério ocidental e é a mais hablada no hemisfério sul da Terra. Temos algumas ações claves. Né? a inclusão do tema na agenda de Febab e a tradução dos materiais. Né? O tema da conferência e vínculos con algunas ONGs, y también uh, coordinación con, con, con la coordinación del Programa de las Naciones Unidas, PENUB. Aquí tengo el ejemplo de la traducción para el portugués del material, de este material también. Y, en paralelo, se realiza o estabelecimento de alianças com as associações membros da FEBAP, que são 15 atualmente. Relacionei, ler para ganharmos tempo. Estas, estas. Tá. Outras alianças eh, com o Conselho Federal de. Biblioteconomia, o Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas, Plano Nacional de Leitura, Biblioteca Nacional, BIREME eh, e e também duas ONGs. Este é o website do Congresso, que já está no ar, e também já está no ar a convocatória de ponências, está aberta. E os temas, o primeiro tema é os objetivos de desenvolvimento sustentável este é o web, web, website, então aparecem todos os objetivos. E eu vou falar um pouco de como se está trabalhando em Brasília a questão do, do ODS. Então, em outubro se emitiu um decreto. Decreto número 8.892, em outubro de 2016, que criou a Comissão Nacional para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A Comissão Nacional é uma instância colegiada, paritária, de caráter consultivo, e tem representantes de vários ministérios, de representantes de estados, da área municipal e outros representantes da sociedade civil. E. Existe um documento que já está disponível na internet, que é uh, as negociações da Agenda de Desenvolvimento Pós-2015, elementos da posição brasileira. E também uh, atua ativamente o PNUD no Brasil. E uh, uma, a boa notícia é que a Febabe estava uh, tentando falar com o governo, com a comissão. E todos sabem que situação vivemos em, em nosso país. Há mudanças de ministro a cada delação da de la Lava Jato. Então, quem é ministro hoje amanhã pode não ser mais. Então, é, é um momento difícil. Mas temos um, um e-mail que recebemos dia 9. Acho que coloquei a cópia. Que é do de, PNUD. Que vai já contactar a Febabe para marcar a primeira reunião. Então já é um, um, um momento positivo para nós outros. E a questão das bibliotecas. Não fiz uma análise como minha colega anterior de ver quantas bibliotecas temos cumprindo os objetivos, mas não existe nenhum trabalho sistemático sobre os objetivos de desenvolvimento sustentável com as bibliotecas. Mas há projetos em Brasil, de muitas bibliotecas, que incluem questões como o acesso universal, a igualdade entre os gêneros, a autonomia da mulher, a luta contra todas as formas de discriminação, a educação, a saúde, a cultura, e várias experiências muito, muito interessantes que han recebido, inclusive, a premiação por parte do Prêmio Lectura Viva que é patrocinado, aliás, Viva Lectura, que é patrocinado por pela Fundação Santilana e pelo Ministério da Cultura. E algumas ações já se observam a partir da movimentação da FEBAB junto às suas associações membros. Uma associação no estado do Rio Grande do Sul realiza uh, o evento do dia de bibliotecário que foi ayer no Brasil. Né? E já consta em sua programação Uh, uma palestra sobre uh, uh, a questão da renda. Está no próximo. Aí. A renda 2030 da ONU e acessibilidade nas bibliotecas. Então, já, o tema já, já... Jorge, que também é, é de Brasil, me falou hoje, que a Associação de Bibliotecários de Santa Catarina também faz um evento em junho que também está contemplando o tema. E as próximas ações que já estão definidas são realizar um programa... Ele esquenta, que se chama Esquenta CBBD, que se chama são reuniões regionais onde se vão... Esquenta é de, esquentar, de levantar os ânimos para discutir o tema em quatro cidades de diferentes regiões do Brasil, né, que são São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Aracaju, em Sergipe, no nordeste do Brasil, para difundir o programa da conferência e começar a sensibilizar a comunidade bibliotecária para o tema. E nos próximos passos incluem a recopilação de informação acerca das bibliotecas em Brasil, se centrando no desenvolvimento da plataforma de conferências de CBBD e a construção do Booklet Brasil em novembro de 2017. Se reunirão todos os trabalhos que recebam para o Congresso e se lançará então o Booklet em novembro. Acho que era isto. Sim, sí, era isto. Aqui estão nossos contatos, meu e de Adriana, que é a atual presidente da federação. E qualquer coisa só nos perguntar. Muito obrigada.